Não sei agora o que, é que você falar, mas nós estamos aqui com mais um vídeo, gente E hoje estamos jogando um, um jogo aí meio chamado Elaine Sterling Parable Um jogo que ele, o cara, usou num, com, num campeonato da facu dele De fazer um jogo em três dias, ele fez esse aqui Baseado em PT E eles falaram com um pouco de, da música dos Beatles, não sei qual música Então, ele falou que é uma experiência curta, bem curta mesmo Mas bora lá ah, Oi, oh ó yeah. Olha só a milady, a milady o batom vermelho. Oi, gente. Milady Murphy. Ah, tem uns quadros, tal, a gente desce. Então provavelmente é uma experiência igual. Jack? Jack, é você que caiu? Gente, o Jack atravessou o chão também. Eita. Então bora lá, ele falou que uma experiência curta e rápida. Então bora. Drugs! Drugs bitch, bora Eu estou andando aqui Eu abri a porta Uau Que interessante. Ô oh, moça Moça, eu sei que você perdeu eu sei que, que aquela velha roubou seu batom, mas não chore, moço. Não chore. <risos> Ai, meu Deus. Beck, Beck. Não, é o Jack, gente. O, o, o Beck é, é a lanterna. Aqui, ó, o Beck. O Beck e o Jack. Tudo com F. Ai, meu Deus, eu tô com medo. O quadro, o pensador a mulher do batom vermelho Jack, o que você que está fazendo aí? Que isso Jack A ah, moça, o que você está fazendo aí, fia? Ai, meu Deus Ai Ufa Oi, moça. Moça. Parou, moça. Ah, bonito o jogo, hein, gente. Pro cara, o cara fez em três dias, velho. Vocês não tem atenção, quanto trabalho eu tenho pra... Nossa, ele tem que tirar um pouco esse blur também. Esse, esse cara ama blur. Então, gente, eu não consigo modelar, velho. Eu sou horrível em modelação. No 3D? Esquece. Me deixa programar que eu sou bom agora, isso aqui ó, 3D, nossa senhora. Quando o silêncio da noite vem, eu fico imaginando a porta abrindo. E uma mão Ai meu Deus, mulher. Gente. Mulher. Oi, moça, ela vai me pegar, moça. Ai, ai, ai, ai, ai, yeah. ai, ai, que ai, ai, ai, <risos> bom gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um cara. Mano, para isso, ele te... teve três dias pra fazer isso. Até que ficou bom. O ambi... A ambientação tá. Não teve jumpscare. Mas deu uma, ambi... um... uma ambientação de terror bem assim intensa. Mas então é isso, gente. Um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Comentem o que vocês acharam do jogo. Ele é grátis. Então, se você quiser baixar, pesquisa aí na net que você acha. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.